O Engenharia Aplicada de hoje vai conversar com o professor Alejandro Frank sobre a indústria 4.0. Confira. Professor, o que é o NeoURGS e qual é o seu papel? O NeoURGS significa Núcleo de Engenharia Organizacional da URGS. Nós somos um núcleo, como a própria palavra diz, de pesquisa e trabalhamos na parte de Engenharia Organizacional, isto é, trabalhar o conceito de gestão de organizações mas este é um ponto de vista da engenharia, portanto, nós usamos ferramentas de engenharia de produção para a melhoria da gestão das empresas e o papel do ANEU é, principalmente, o primeiro e principal, a formação de pesquisadores é, com foco forte em pesquisa aplicada, é, voltados para o contexto das necessidades é, atuais da indústria e com um conhecimento prático muito, muito forte e, além disso, também temos um forte foco de atuação com as necessidades das empresas locais. Então, nosso papel é realizar pesquisas eh, locais das necessidades das empresas aqui, mas principalmente trazendo uh, uma relevância e uma inserção daquilo que está acontecendo em termos de eh, pesquisas atuais mundo fora. Então, uma, nossa primeir, principal visão como grupo de pesquisa é entender as novas tendências do mercado mundial, entender o que está acontecendo de movimentos empresariais mundo fora e trazer isso para a realidade do Brasil, trazer esse conteúdo para as empresas do Brasil e poder trazer essa discussão junto com as empresas. Por esse motivo, a ONU trabalha fortemente tanto na geração de pesquisa acadêmica como também em interação com as empresas. E nós fazemos diferentes formas de interação, como seminários, workshops, é, inclusive também pesquisas aplicadas e acompanhamento de projetos com as empresas para poder trazer para elas alguns novos conteúdos que acontecem na, na tendência de industrial internacional, por assim dizer. Então, eu diria que o papel principal seria a formação de pesquisadores com, essa, com esse foco na necessidade atual e atuação nas necessidades da indústria local. Esse é o principal papel que nós temos com o NeoUrgs. Uhum. O Neo uh, conta com apoiadores Sim, como apoiadores, eu entenderia que temos diferentes tipos de apoiadores. Em primeiro lugar, como apoiador mesmo da, do projeto eh, que nós temos de, de desenvolvimento desse núcleo, eu diria que seria o próprio programa de pós-graduação, engenharia de produção, uma vez que todos os pesquisadores que formam parte do NEU são alunos de doutorado, mestrado ou pós-doutorado, tem vínculo com o nosso programa de pós-graduação, então eles têm bolsas e eles têm esse primeiro vínculo do programa e através do programa eles atuam dentro do núcleo. É, além disso, nós temos fortes parcerias internacionais com várias universidades, é, por exemplo, na França o Instituto Politécnico de Grenoble, na Itália o Instituto Politécnico de Milão, na Dinamarca a Universidade do Sul da Dinamarca, nos Estados Unidos a Universidade do Sul de Carolina, então são vários parceiros internacionais que são aqueles que nos ajudam para que nós justamente estejamos inseridos no mundo fora, nas novas tendências internacionais e que através disso possamos fazer pesquisa atual e trazer esse conhecimento para dentro do Brasil. Então eles são nossos parceiros do nível acadêmico, por assim dizer. E depois também nós temos parceiros e colaboradores industriais Dentre eles, nós atuamos bastante eh, com empresas e associa associações. E as principais, eu diria, que são os CEPRORGS, que representam as empresas de TI do Rio Grande do Sul, principalmente aqui da região de Porto Alegre. O SENAI, eh, de, de Inovação Metal-Mecânica, que é um parceiro forte na parte de conhecimento técnico sobre o tema de indústria 4.0. E eh, os empre setores empresariais, como por exemplo, o arranjo produtivo eh, local de controle e automação, que foram parte da BINI, que são também fortes parceiros na parte de capacitação para as empresas. Então, são alguns, alguns exemplos de associações com, com as quais o NEO tenta trabalhar para se aproximar à indústria e poder trazer esse conhecimento para eles. O NEOURG já participou de diversos eventos científicos nacionais e internacionais. Qual a importância de participar desses eventos? Isso, como eu falei anteriormente, a visão do NEO é justamente ser um grupo de reconhecimento nacional mediante sua inserção internacional. Então, para nós termos uma inserção internacional e, através disso, sermos conhecidos aqui no Brasil, eu acredito que seja extremamente relevante a nossa, a nossa participação é, dentro daquilo que está acontecendo de mais novo no mundo fora. E, nesse sentido, os eventos acadêmicos do nosso tema, inovação industrial ou gestão organizacional, são eventos sumamente ricos para trazer novo conhecimento para o grupo e para que o grupo possa disseminar isso com seus parceiros e com as empresas. Então, por esse motivo, né, eu atuo fortemente em pesquisas internacionais e, e na participação de eventos científicos internacionais e também nacionais. É, por exemplo, agora em junho, o grupo estará atuando, vários dos pesquisadores participarão do, do evento mais importante da área de inovação é, que acontece na Europa todo ano. Nós estamos anualmente lá participando, apresentando trabalhos e eh, participando também das exposições de outros acadêmicos para saber o que está acontecendo de novo e para também compartilhar com eles aquilo que nós estamos fazendo. Então, esse é um momento muito rico de feedback com outros pesquisadores para fortalecer essa base de conhecimento que o núcleo tem. E aqui no Brasil também atuamos fortemente, inclusive participamos da organização de alguns encontros é, a cada dois anos, por exemplo, temos um encontro brasileiro de, de gestão de, de, de produto e inovação e o NEO forma parte da organização desses eventos para justamente estar inserido dentro, daquilo, dentro de, desse contexto de pesquisa nacional e poder trocar essas experiências com outros pesquisadores. Então eu diria que sim, é fortemente nossa atuação nesses eventos e é de suma importância para a nossa atuação. Falando da indústria 4.0, o que seria a indústria 4.0, esse novo conceito? Indústria 4.0 é um conceito que está ainda nascendo. É, Existem muitas versões diferentes do conceito. É, por exemplo, anteriormente já se falava de manufatura avançada, sobre in, é, internet industrial, internet das coisas, e outros conceitos muito relacionados com esse novo conceito chamado de indústria 4.0. É um conceito que nasceu, nasceu na Alemanha, que foi acunhado entre o governo alemão junto com algum um setor de empresas, e... É, quando eles começaram a tentar imaginar como seria a indústria do futuro e qual que era o plano do governo em termos de políticas industriais para desenvolver a, a indústria do futuro na Alemanha. Uma indústria que já vinha acontecendo, que tinha uma forte ênfase em, automa em automação industrial e que agora caminhava para uma, uma nova etapa, o que eles chamam da quarta revolução industrial, que é a etapa da, da conectividade, onde se propõe que, todos esses eh, sistemas automatizados da indústria possam estar interconectados, se comuniquem em tempo real, graças a, ao avanço que nós temos em termos de censuramentos, de internet, de plataformas de comunicação e coisas desse tipo. Então, basicamente, o conceito, o conceito de indústria 4.0 eh, pressupõe uh, sistemas ciberfísicos, que são sistemas é, onde nós temos o um sistema de automação industrial, de um processo, por exemplo, já automatizado, mas que vai se comunicar com, em termos de troca de dados e é, ajustes de, e sincronismo dentro de todo o processo, de uma forma muito mais eficiente mediante plataformas de comunicação. É, e Eu entendo que esse conceito seja mais focado no que se chama de manufatura avançada ou Smart Manufacturing. Mas o conceito de Justa 4.0, ele é mais amplo do que isso, e alguns acadêmicos já vêm discutindo isso, porque ele envolve também como nós vamos usar os produtos no futuro, e já estamos usando os produtos no futuro, como essa forma de utilização do produto vai se conectar com o próprio funcionamento da fábrica e da logística que está por trás, que vai conectar clientes, fornecedores e a própria fábrica. Então, quando nós pensamos, por exemplo, um produto inteligente, que possui uh, inteligente no sentido de que ele está conectado em tempo real com o próprio fornecedor e ele possui aplicativos para que fornecem soluções para o cliente e ao mesmo tempo esses aplicativos já retroalimenta a informação que a fábrica precisa para saber, por exemplo, como atender a demanda, como melhorar a oferta, como melhorar a produção, como melhorar o ritmo de produção e o planejamento da produção. Toda essa integração que acontece lá na ponta onde o cliente está usando o produto, junto com a fábrica que está produzindo e até projetando e pensando o produto com todo o seu sistema logístico, seria uma nova concepção da indústria que seria o conceito de indústria 4.0. Uma nova etapa que alguns entendem como uma, uma revolução do conceito da indústria, outros dizem que na, apenas seria uma evolução do conceito da indústria, mas seria uma nova etapa onde a indústria trabalha de uma maneira muito mais integrada e mais inteligente do que acontece hoje em dia em setores industriais menos evoluídos, como por exemplo aqui no Brasil, onde ainda nós estamos com um forte desafio, que é a própria automação industrial. Então países que acunharam conceito, como por exemplo a Alemanha, já avançaram mais, mais um passo, já consolidaram essa parte de automação e estão buscando agora como comunicar os elementos que estão já automatizados. E nesse grande desafio que o Brasil também se encontra de tentar avançar para tentar é, seguir a par daquilo que está acontecendo mundialmente e também entrar nessa nova, nessa nova geração industrial de interconectividade de plataformas baseadas principalmente em plataformas eh, web, por assim dizer. A indústria 4.0 está diretamente ligada com inovação. Por quê? É, quando nos falamos de inovação, muitas vezes as pessoas pensam em inovação do produto. Que era o tradicional quando você pensava de inovar, de fazer um produto novo. Hoje se fala muito mais que a inovação seria a transformação do modelo de negócios. Então, por exemplo, uma empresa pode manter o mesmo produto, mas ela pode oferecer o produto de uma maneira diferente para o seu cliente. Isso também é entendido como inovação. E dentro desse conceito de inovação, existe também o que se chama de inovação de processos. Então, eu entendo que a indústria 4.0 esteja justamente nesses dois lados. A inovação do produto em si, quando nós pensamos produtos conectados, produtos que são inteligentes e que eles, estão, eles se adaptam à necessidade do cliente, eles buscam oferecer soluções para o cliente, muito mais do que apenas ser produtos prontos, apenas com uma solução única para o cliente. E eles estão integrados também com a mudança do processo, que vai acontecer por essa conectividade do processo, essa, esse sistema automatizado que vai se ajustar por conta própria, que vai saber se adaptar à demanda, que vai saber se comportar de uma maneira flexível. Então, tudo isso, a gente está falando de uma transformação da indústria, um novo conceito da indústria e uma nova forma como a indústria vai funcionar. Então, por isso que eu entendo que a indústria 4.0 seja seja um conceito de inovação industrial, porque nós estamos pensando uma indústria que vai funcionar de uma maneira dif diferente daquilo que ela funciona hoje, que vai trazer uma inovação nos processos, porque vai fazer uma mudança da forma como nós organizamos a produção, inclusive como usamos, o, como como organizamos o fluxo de trabalho dentro da dentro da fábrica. E também, ao mesmo tempo, vai ser uma forma de inovação do próprio produto, porque vai ser a forma como nós vamos oferecer esse produto ao cliente e como esse produto vai retroalimentar o funcionamento da própria fábrica. Então, eu entendo que seja um conceito de transformação industrial que leva a uma forma de inovar a indústria, inovar a própria empresa, claro, como uma, como uma entidade dentro da própria indústria. Hoje, quais ramos empresariais mais investem na indústria 4.0? Isso é uma ótima pergunta, porque é, depende muito dos países. Por exemplo, recentemente aqui no Brasil saiu um relatório da, do, da, da CNI, que, é, por exemplo, coloca a indústria farmacêutica como uma das indústrias que menos investe nesse setor aqui no Brasil. Enquanto que mundo fora, principalmente na Alemanha, a indústria farmacêutica é uma das mais engajadas no conceito de indústria 4.0. Mas eu diria que o pioneiro desse conceito, as empresas que mais estão avançando nesse, nessa, nessa frente, são empresas do setor automotivo. É, tradicionalmente as empresas do setor automotivo elas sempre foram as primeiras em buscar novos conceitos industriais por exemplo, foram as primeiras de implementar o Fordismo na sua época as primeiras de implementarem, por exemplo, a customização em massa na sua época o sistema de produção enxuta e também hoje são aquelas que estão buscando mais fortemente por todo o impacto que elas têm na cadeia logística Uh, são as que, as que estão buscando mais fortemente implementar esse conceito de indústria 4.0. É, empresas do setor de tecnologias também, principalmente high-tech, é, como a parte de é, eletrônicos, tem um forte investimento também para sua própria natureza, que são processos já normalmente automatizados, são também fortes investidores nesse conceito. É, e basicamente isso, eu diria que o setor, setor mais automotivo e setor ele, da indústria eletroeletrônica são aqueles que estão mais avançados mundo fora, como também aqui no Brasil. O conceito da indústria 4.0 teve início na Alemanha em 2012. Então, de, desses últimos anos até o ano de 2017, o que evoluiu o conceito de indústria 4.0? É, eu diria que o primeiro, do, quando a gente pensa na evolução do conceito, uh, sempre em uma evolução do conceito, o, o primeiro grande desafio é entender o que, que esse conceito é. Porque muitas pessoas, quando e principalmente o setor mais acadêmico, que vem estudando diferentes temas relacionados, quando eles veem o conceito de indústria 4.0, eles ficam muito céticos, porque uh, há muita coisa antiga que está dentro desse novo conceito. Por exemplo, robótica por exemplo, plataforma de conexão de internet e trabalho em tempo real de planejamento da demanda, é, ou, por exemplo, é, sistemas de ajuste de manufatura flexível, ou temas desse, desse tipo. Então, primeiro, a primeira grande etapa da Indústria 4.0 foi entender o conceito que eu entendo hoje que seja a integração de todos esses elementos que foram surgindo em diferentes épocas. Nós chegamos a um momento que, que o sistema já está mais amadurecidos e que já podemos falar de uma integração de todos esses elementos dentro de um único conceito de, de uma nova forma de pensar a própria indústria. Então essa foi a primeira etapa, que ainda é uma etapa que, que está acontecendo, por assim dizer. É, a segunda etapa que eu vejo que, que vem na sequência já quando esse conceito está consolidado e é conseguir entender quais as principais etapas numa sequência lógica de amadurecimento e de implementação disso dentro da indústria. É, por assim dizer, em outras palavras, não seria fácil de uma empresa querer adotar todos os conceitos que envolvem a indústria 4.0 de uma única vez e fazer como, por assim dizer, uma compra de um único pacote para ela se tornar uma empresa 4.0. Existem diferentes tecnologias que a empresa precisa ir implementando como etapas evolutivas de, de amadurecimento desse conceito. E eu entendo que a, a segunda etapa de evolução e de, sobre esse trabalho desse conceito seria justamente entender qual que seriam as sequências lógicas de etapas. Quais seriam as primeiras tecnologias que são necessárias? Quais são essas tecnologias que me ajudam, que me fornecem uma base e me ajudam para passar ao eh, próximo nível de tecnologias? Qual que seria o caminho e qual que seria um grau suficientemente alto de, ma de, ma de maturidade de uma empresa para dizer que ela é uma empresa 4.0? Eu entendo que isso seria a segunda etapa, a segunda etapa digamos assim, de estudos eh, e de desafios dentro da indústria 4.0. E a terceira etapa, muito associada com as outras duas, seria quais os parceiros necessários que são importantes dentro de um contexto industrial, para que esses conceitos possam ser implementados na prática, tendo entendido, entendido o conceito. Sabendo a lógica de sequência de implementação, ainda tem um grande desafio que é uma única empresa ou poucas empresas serem capazes de fornecer essas soluções para a indústria. Então aí eu entendo que existe o conceito de, de ecossistema de inovação, onde há diferentes parceiros que vão trazer soluções, essas soluções podem ser combinadas, para fornecer à indústria soluções que a indústria precisa. Então, a terceira etapa de desafios para a indústria 4.0 seria justamente entender quais esses atores-chave e como eles podem atuar e colaborar. E aí, por exemplo, nosso núcleo ele atua fortemente em tentar entender essas três etapas e tentar articular entre esses parceiros para que eles possam conversar, possam dialogar e possam tentar desenvolver soluções em conjunto. Eu acredito que falar de tecnologias digitais, falar de uma nova geração industrial, demanda de grandes conhecimentos eh, ainda pouco evoluídos de diferentes atores. E esse é um, um dos grandes limitadores hoje, por exemplo, de, de, da implementação do conceito aqui no Brasil. É como juntar esses detentores de conhecimentos que ainda estão com conhecimento em evolução como juntá-los para que eles possam trabalhar em conjunto, possam criar sinergia e possam trazer uma solução em conjunta para essa necessidade da indústria. Né? Seria a terceira etapa dentro da evolução dos desafios e conceitos da Indústria 4.0. Em um panorama mais regional, como o Rio Grande do Sul implementa a Indústria 4.0? É uma ótima pergunta porque é, nós temos um setor muito voltado para a agroindústria. Né? E há pessoas que entendam que a indústria 4.0 seja também muito aplicável para o conceito agroindustrial, principalmente as tecnologias digitais que podem ser usadas, inclusive no agronegócio. Mas pensando uh, mais especificamente, por exemplo, nas indústrias manufatureiras, as indústrias de bens e consumos duráveis, coisas desse tipo mais que possuem mais uma planta industrial onde vão ter maquinários que vão trabalhar em uma sequência. Nós temos um conceito de uma indústria que ainda não está suficientemente amadurecida em termos de automação industrial, que seria o primeiro patamar para nós falarmos de indústria 4.0. Então, o que normalmente se encontra são mais iniciativas pontuais. Por exemplo, uma empresa que vai fazer uma digitalização da planta, que vai fazer um projeto de simulação, ou outra empresa que vai fazer um projeto de automação industrial de algumas células de produção, ou uma empresa que vai trabalhar com uma logística inteligente, é, com um sistema de visibilidade para poder acompanhar todas as etapas da logística é, da empresa de uma forma integrada. Então eu entendo que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é mais projetos pilotos pontuais de diferentes tecnologias relacionadas com a indústria 4.0. O que eu entendo que seja muito positivo, porque é um primeiro passo para nós começarmos a pensar depois de uma maneira mais integrada os diferentes conceitos. Então, a indústria regional ela ainda está em um patamar pouco evoluído. E como o próprio eh, relatório do, da CNI fala com esse panorama mais do Brasil como um todo, talvez o grande desafio do Brasil seja fazer saltos e não passar por toda a transição, mas olhar mais à frente aquilo que está acontecendo no mundo fora e conseguir dar saltos e chegar mais longe dentro desses conceitos sem ter as etapas, sem ter as etapas intermediárias. Então, por esse motivo, existem muitos agentes locais, inclusive há um interesse forte do governo de criar linhas de pesquisas, linhas de investimentos para, para, para incentivar empresas para buscar um conhecimento mais avançado nesse sentido. E nós tentamos auxiliar nesse sentido, ajudar as empresas para que elas possam pensar além daquela realidade que nós temos atualmente no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, há empresas, são poucas as que estão implementando, mas há um grande potencial, principalmente porque há centros avançados de pesquisa. Temos, por exemplo, o caso do SENAI, que tem um grupo fortemente voltado para conceitos relacionados com a manufatura avançada da indústria 4.0. Inclusive, estão bem inseridos no mundo fora, com, principalmente com a Alemanha, com o Instituto Fraunhofer. Temos a própria URGS, que trabalha nos conceitos, como o próprio NEO, que pesquisa esses assuntos. Temos associações regionais que estão interessadas, como o APL de controle e automação, como o é, setor de TI, há alguns agentes locais que estão interessados e há um potencial de sinergia entre todos esses atores para ajudar essa indústria que está pouco evoluída ainda para poder implementar de uma maneira mais forte esse conceito. Então há um grande desafio pela, pela maturidade atual da indústria gaúcha, mas eu, eu olharia isso com otimismo por todos esses atores e essa, essa base de conhecimento forte que nós temos aqui no sul.